Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e sim, meu cabelo tá crescendo. Eu estou ficando levemente sem controle da situação, mas é, por mais estranho que eu esteja aqui hoje, eu não estou. Tão esquisito quanto o assunto desse vídeo, exatamente. Se tem uma coisa que me dava certo medo, mas me causava também uma grande admiração na minha infância, era quando eu ia para casa de uma avó, para casa de uma tia, algum lugar mais pro interior, e eu topava ali no canto da sala com uma estátua de madeira. De feições curiosamente agressivas, né? Ali estava uma carranca. Várias das vezes na minha infância eu encontrei carrancas, todas as vezes eu queria levar embora para minha casa, porque eu achava... Demais uma escultura, é, porque pensa, pensa na, minha, na minha ótica, né? O que são bonecos? São pequenas esculturinhas, né? O que é uma carranca? É um bonecaço, né? E normalmente as carrancas que eu via também eram feitas em toras de madeira, então era um negócio assim que... É, olhando, pensando hoje, devia ter, sei lá, meio metro de altura, altura talvez de uma mesa, e que é a altura de uma criança! Então, imaginando um brinquedo do tamanho, meu Corpo assim, só que tinha um bicho feio com os dentão e tudo mais, então, lógico, você consegue entender, acho que com alguma ah, facilidade o apelo. Que um bicho cheio de dentes pontudos tem uma criança doida da cabeça, né? Então foi... Sempre foi, sempre gostei de carranca, sempre achei bonito assim. E nesse esforço que vocês estão acompanhando esse ano de trazer elementos mais brasileiros pra dentro do meu trabalho, eu falei quer saber, eu acho que tem alguma coisa aí mas, como tudo que tange a própria cultura, né? E como você sabe, eu também sou uma daquelas pessoas que fugiu de tudo que tinha o selo de brasilidade por muitos anos, né? Então hoje eu sou aqui né? Preciso de ajuda. Eu decidi começar com um pouquinho de pesquisa. E quando eu fui pesquisar as carrancas, né? Eu descobri que elas nem sempre foram adornos de casas de avó, né? As car... <risos> Graças a Deus, né? As carrancas serviam a uma função tanto quanto diferente, ainda que decorativa a princípio, mas era lá no Rio São Francisco. Tá vendo o rio? E no rio São Francisco, diversas embarcações faziam caminhos mais ou menos perigosos e muito longos e cansativos. A remo, né, eram embarcações que eram movidas principalmente pela força dos remeiros. E esses caras iam lá com o, o, o corpo carregando mercadorias e fazendo transporte de muita coisa ali no Nordeste brasileiro, certo? Utilizando do Rio São Francisco para fazer tudo isso daí. E na hora de conseguir ali uma proteção extra, um uma identificação extra para cada embarcação surgiu mais a, a história é meio confusa, assim, porque fa falta um, um eixo, assim, que você fala: Ah, não, isso veio de tal lugar, sabe? Porque você olha e, a princípio, lembra até um, um mini barco viking, né? É uma embarcação normal que, na ponta, pum, tem essa estátua super complexa, <risos> grande, de madeira, com uma criatura esquisita, e toda vez é uma criatura diferente, né? Muitas das imagens que eu tenho aqui em mãos vieram deste livro aqui, gente. Esse daqui é o livro chamado A Viagem das Carrancas, e aqui você consegue ver né, desse lado aqui, uma carranca na frente de uma embarcação e aqui atrás tem até um close-up aqui de uma outra criatura carranquenta se você reparar, elas são um pouco diferentes das carrancas que a gente tá acostumado a ver hoje em dia, né, que são mais verticalizadas, você consegue ver que essas carrancas aqui, né, elas têm meio que o pescoço inclinado para frente, justamente por causa do ângulo que elas ficariam nas embarcações né, então é, é assim é uma história muito rica que parece começar com cavalos, né? o formato base que depois vai ser adaptado para a construção de figuras inumanas, figuras quiméricas né? que misturam animais com, com, com, com sei lá o que, sabe? E vão se tornar essas outras representações aqui muito mais, mais espontâneas. Né? Esse livro aqui reúne muitas fo fotografias né? de uma época, que se eu não me engano, 1950, 1940, quando estavam chegando ao fim né? essa, essa, essa maneira de produzir arte popular local para as embarcações da época, né? O, o, os barcos a motor estavam começando a ganhar popularidade dentro do Rio São Francisco também. Então foi meio que o fim de uma era, mas deu para fazer todo esse livrão legal aqui da Viagem das Carrancas, organizado pelo Lourenço Mami, mas tem aqui uma sequência enorme de fotografias de diversas carrancas diferentes e conta um pouco dessa história aqui também. E de longe, né, falando assim sobre... E os artistas, Guilherme? Então, no geral, a arte popular brasileira... Ela é pouco autoral, né? Ela é muito mais, assim, a cidade, o ambiente, o rio, né? Os artistas acabam ficando, muitas vezes, como entidades anônimas. Mas, nesse nosso caso, nós temos pelo menos um grande autor. Tem outros, lógico, né? Que vale a pena você procurar aí também. Nesse livro tem outros autores. Mas um dos grandes escultores que ficou a vida inteira fazendo é, esse tipo de escultura. Primeiro, para as embarcações. Depois, quando isso acabou. Para colecionadores e para museus e para coisas assim, para né, pessoas que queriam comprar essa arte, era o Mestre Guarani. O Mestre Guarani esculpiu um monte de carranca, há estimativas ali, né, de que das carrancas, mais da metade foi ele que esculpiu na época das embarcações ah, carrancadas, carrancudas, <risos> na época foi ele que fez, certo? Então, ele é um grande nome dentro desse lugar e as carrancas dele... Tem algumas particularidades, né? Elas têm essas características meio animalescas, mas de vez em quando você vai ver um bigode, você vai ver <risos> alguma coisa assim curiosa, sabe? O, o, o, as pálpebras e lábios vermelhos, a parte interna das narinas e das orelhas também pintadas de vermelho. É, fora o cabelo preto escorrido, né? Pelo pescoço comprido e tudo mais. São todas essas características que... que, que, que a, aquela carranquinha mais moderna que você vai achar hoje no Mercado Livre, assim, sabe? Aquela mais pequenininha de mesa, assim. Se você for ver, ela empresta muito dessas soluções Mas é um design já é, diferente É uma coisa moderna que veio é, do espalhamento desse tipo de arte do, do Rio San Francisco, certo? Então essa é mais ou menos a história das carrancas E o que, que você quis fazer com isso, Guilherme? Depois que você foi atrás das referências, das fotos originais, dos negócios Viu novas coisas Eu falei, eu preciso criar uma dupla de personagens Para compor esse meu universo fantástico com elementos de brasileiro. Brasilidade que eu tô montando aqui, sei lá para quê, né, talvez vire alguma coisa no futuro. Eu tô, tô, tô interessado nesse momento em deixar o meu cérebro brasileirar, sugar como uma esponja, sugar as brasilidades. E é isso que você vai acompanhar aqui agora, então ó, senhor Cronagon. Por favor, bote-me no cantinho e vamos acompanhar um pouco do processo acelerado de criação aqui dessas artes. Brush, brush. Então, gente, vamos acompanhar o processo de criação desses designs, então. Eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente, ao invés de só fazer uma ilustração fixa, né, com um personagem e outro e tudo mais, eu tava querendo fazer várias, vários boards de referência, vários quadros, várias páginas, com vários desenhos dentro, né, mas primeiro eu tinha que desenvolver o visual base desses nossos personagens. Eu imaginei eles como sendo os primeiros carrancudos, assim, eles eram remeiros também, trabalhavam no rio, seja pescando ou, tra ou transportando mercadorias, né, e eles tinham aí, né, o, o look que muitas vezes eu vi dentro do livro, né, essas pessoas que, os remeiros da época, né? usando chapéus, lógico, pra se proteger do sol, é, uma camisa mais aberta, assim, o peito à mostra, e uma calça lisa, né, muita, muita, muita roupa lisa, e às vezes, lógico, a ausência de um calçado, porque dependendo de onde você vai estar, é muito mais fácil pra você se equilibrar, se lidar com as coisas, sem ali um sapatinho no pé. E eu também peguei um outro design de carranca, que era uma carranca muito mais animalesca, né, que tinha a, a, feições mais Uh, estranhas. E eu usei essas duas, né? Uma primeira mais, mais recorrente com o design do Guarani e uma outra mais doidona pra gente fazer esses dois irmãos aí que vocês estão vendo, né? Esse é o primeiro, primeiro leva de rascunhos deles aqui e eu vou seguir muito com essa ideia mais pra frente. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu fiz um processo acelerado aqui. Como foram 13 horas de gravação? 13 horas de gravação? <risos> Eu não consigo mostrar tudo acelerado pra vocês Sem que seja uma grande zona E vai todo mundo ficar enjoado no final do vídeo Então eu vou pular uns pedacinhos aqui pra vocês darem uns conferes Então gente, mais pra frente eu cheguei a fazer uma linha um pouquinho mais final Fiz uma grande carranca tradicional ali de hoje em dia, né? Moderna, ali na direita só pra dar um conferes em como é que elas ficavam E eu comecei a fazer alguns experimentos pra ver se eu conseguia Definir um padrão de cores pra eles, né? Eu queria que eles fossem personagens... Uh, não necessariamente vilões, mas talvez anti-heróis dentro desse meu universo. Eles são mal encarados, eles né, eles não levam desaforo pra casa, mas eu queria que eles tivessem uma coisa assim, né? Essa ideia de que as carrancas serviam, também serviam né, como uma função espiritual de afugentar espíritos malignos ou coisa ruim. Eu gosto muito dessa ideia, né? De que eles são... Mais ou menos como protetores Sejam do rio aqui no caso Ou de embarcações ou nessa história Deles mesmos né, porque é isso que eles estão Fazendo aqui, então eu gostei De tentar puxar tons de vermelho Que são tons que já existem dentro da Pintura deles, eu também queria trazer Essa ideia de serem criaturas De pele muito pálida Ou de aparência que lembra madeira né? É uma coisa assim mais Porque muitas dessas carrancas Eram pintadas de branco com detalhes Em vermelho, que eu imagino que deviam deixá-las muito mais é, visíveis, destacadas no, no, Numa distância maior Assim, né, de visualização E então, eu fui brincando com esses tons Com esses valores, fui fazendo Vários testes aí, com a parte Da, da, da deles, mas é Basicamente isso, é assim que eles vão ficar Mais pra frente, eu chego a finalizar Uma pintura mais, é, assim Conceitual deles Nessa etapa aqui que você tá vendo, eu já tô Com uma pinturinha um pouquinho mais detalhada Coloquei uma luz e sombra, comecei a fazer algumas coisas Incluí o bigode, que eu eu falei, nossa, não, precisa ter o bigode, cara. As carrancas de bigode são as mais legais, sabe? Eu precisava disso na, na minha carranca. É, qualquer semelhança, assim, na escolha de, de camiseta com estampas vegetais pro nosso personagem, é uma mera coincidência, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas eu vi também que esses personagens estavam, assim, um pouco só camiseta, roupa, né? E eu precisava de acessórios que remetessem às funções e às coisas que eles fazem no dia a dia deles, né? Então, um deles tem um remo, eu vou dar uma atualizada nesse remo também, e eu quis desenhar um grande gigantesco pacu, <risos> pra colocar nas costas aí do nosso personagem mais grandalhão Eu imaginei ele sempre sendo o cara que faz o trabalho braçal, que faz as coisas difíceis Enquanto o outro irmão, que é mais, mais um pouco mais magro, um pouco mais esperto, um pouco mais ligeiro Fica encarregado ali de mandar ele pra cima e pra baixo e fazer as coisas Não é uma, um, um clichê de, de, de, de relacionamento de personagens muito comum, né? É o, é o chefão malvado, baixinho e o, o grande bobalhão forte, né? Só que ele não é só bobalhão, né? Eu tava pensando assim, que esse nosso personagem que tem a cara de carranca mais, uh, mais diferente, né? Ele sofreu algo que muitas avós avisam no Brasil para que os netos não façam, né? Não faça careta no vento, porque se bate o vento sua cara vai ficar paralisada pra sempre naquela expressão, né? Não pode cruzar os olhos nem fazer nada do tipo, porque se bate um vento já era, né? Isso é, logicamente, uma, uma verdade, uma verdade brasileira das avós. Proteger os, os netos, né? Do, do, do, da terrível paralisia facial. É. <risos> provocada por vento. Então, eu. eu isso aí tá, faz parte da lore desse personagem, faz parte do. do. do... Da, do backstory dele ali, justamente essa, essa condição Mas ele é fofo, ele é, apesar de ser muito marombado e muito, e muito esquisito Ele é muito fofo, então de longe ele é o que mais tem ali momentos é, fofinhos E eu queria representar isso também, por isso que eu, tô, eu vou precisar, né Depois dessa ilustração, depois dessa pintura aqui principal deles conceitual Eu preciso de várias imagens para poder representar as várias facetas desses personagens né? Nada mais justo do que isso é, Então aí você vai ver um pouquinho De eu continuando adicionando esses detalhes Refinando um pouco essa pintura Mas eu queria conversar com você sobre o que são Esses boards que eu estou fazendo né? Um, talvez você já tenha Topado por aí com vídeos de making off Ou imagens de pré-produção Dentro do mercado de animação né? O mercado de animação também é Um dos mercados que sempre me inspirou Assim de alguma maneira Porque depois que veio aquela revolução da animação 3D, né, a gente fica, talvez talvez alguns de vocês fiquem um pouco, assim, tristes, né, porque gostava muito da, da, da renascença da Disney, da animação 2D como ela era, mas a animação 3D nos proporcionou diversos estúdios diferentes, produzindo coisas diferentes também, que chegaram ao mainstream considerável, assim, né, e não se engane, por, por trás de um grande filme tridimensional aí no cinema, no, no, que saia para o DVD, que seja, houveram artes 2D e artistas por trás que criaram ali conceitos, imagens, planos, storyboards, model sheets e mais uma renca de coisa, né? E pinturas conceituais e um monte... Teve um monte de material pintado à mão, por isso que você, se você já... Topou com um deles, você já viu que eles são caros, mas são maravilhosos. Eu não tenho nenhum desses ainda em mão. Que é o, os livros de The Art of Filme, Tananã, sabe? A arte do Kung Fu Panda. A arte do, do Red. Lá é um filme novo que saiu que eu, <risos> eu gostei demais. Tá complicado não ouvir uma boy band animada o dia inteiro. Mas é, é mais ou menos essa ideia, né? Tem muita referência por aí de como são os materiais de pré-produção que guiam a indústria do entretenimento, né? Hoje eu tenho, pelo menos aí, um amigo, um colega de serviço aí que, que trampa mais ou menos nessa área, né? Fazendo conceitos, fazendo personagens, trabalhando com pré-produção, tendo feedback direto de pessoas que trabalham é, dentro dessa área aí, né? O senhor Rainer Alencar, que eu participei numa colaboração aí artística recentemente, o Rainer manda bem demais foi muito legal produzir um cenário Para personagens que ele desenhou né Mais pra frente vocês vão ver o, do que se trata Esse negócio Então ver o portfólio do Rainer, ver as coisas que o Rainer faz Já me dá assim uma uh, uh, uh, uh. Então eu tava eu tava meio que Inspirado ultimamente nessa ideia de Vamos tentar puxar uma peça De portfólio lá pro Artstation Que tenha mais referência com esse mundo Da pré-produção Para animação, para criação de design de personagens E também para mostrar Como a, a, essa co corporalidade, como esses personagens podem se movimentar. Então depois que eu fechei aqui essa pintura, coloquei peixe em todo mundo, detalhes e não sei o que, defini e fechei esse design né, e coloquei ali uma espadinha de São Jorge atrás, eu sabia que estava na hora de eu fazer a próxima etapa, essas várias imagens que buscam representar o personagem. Eu queria primeiro representar expressões faciais, do nosso personagem Carranca, chefãozinho aí, o nosso chefinho. O único detalhe que faltou então foi a adição de uma texturinha mais de madeira para a pele deles, que é isso que vocês estão vendo adicionar aí agora. Eu fiz questão de fazer com que o irmão da direita tivesse esses raios mais assim na diagonal e o irmão da esquerda tivesse os raios mais de cima para baixo, verticalmente ali. E foi isso que eu fiz, esse é o último detalhe que eu adiciono nessa nessa pintura para a gente ter o design final desses personagens. E agora aqui essa ideia de, de produzir diversas expressões, né? Eu sempre deixava aqui junto perto de mim algumas referências, uh, principalmente de outras artes que mostram expressões de personagens, né? Eu lembro que uma que sempre me surpreenderam muito eram aquelas que tinham do filme do Big Hero 6. Eu achava isso muito divertido como eles, né? Os, os artistas ali comprovavam que aqueles designs poderiam ser expressivos, poderiam ser divertidos, né? Com, essas, com esses desenhos de expressões. Então, às vezes, você tem Aquele board cheio de rostos ali é, dos personagens. Aquela foi uma imagem que me, me impactou bastante ver essas imagens de pré-produção na época. Mas há muitos anos atrás, no meu Pinterest, eu encontrei uma imagem que tinha tipo um vilão e várias expressões dele. E dava pra ver que um dos desafios era fazer com que o personagem ficasse extremamente consistente entre diversas... Diversas expressões, diversos ângulos de observação E eu reparo que hoje é a hora que eu mais estou preparado para fazer isso mesmo, né? Depois do curso de, de, de rosto que eu fiz para vocês, né? Aprofundando nas ideias de lumes. Brincando um pouco mais com estilização também Fazendo todo aquele, aquele, aquele capítulo sobre como desenhar chapéu porque é uma desgraça até hoje pra mim, mas ficou mais intuitivo de alguma maneira, graças a Deus. Ainda desenhar chapéu é chato, mas hoje eu gosto muito mais. Eu, eu, eu sinto grande prazer em fazer isso, né? Então aí, já, tá, já temos mais ou menos quatro expressões. Eu, falando do chapéu, né, eu queria que uma dessas expressões contemplasse ali uma seguradinha na ponta do chapéu. Alguma interação com o chapéu, né? Eu queria que o chapéu também fosse uma parte mais ou menos viva desse personagem. Não fosse algo fixo na cabeça dele o tempo inteiro do mesmo jeito, sabe? Então até nessa, nesse frame aí de cima, ele tá meio, meio tortinho, ele tá meio diferente. Nesse daqui ele vai dar uma, <risos> uma abaixadinha nele e... Foi muito legal pensar em como que é o perfil desse personagem, como é, o perfil tanto né, como ele fica desenhado de lado, qual que é a silhueta dele de lado, mas também pensar essas expressões são condizentes com o personagem que eu estou imaginando, sabe? Isso é, é, um, é um baita desafio, você fica realmente assim pensando, tá, faz sentido? Ele devia estar surpreso? Ele, ele é um cara tão malvado quanto eu estou pensando? E algo foi acontecendo né? durante esses desenhos, né, eu queria trabalhar uma gama de emoções diferenciadas, ao invés de só uma cara de bravo que tinha naquela pintura E eu me vi Vendo, né? Eu, eu me percebi assim, olhando para um personagem mais complexo do que eu tinha imaginado, sabe? Só porque eu tô querendo dar pra ele dimensões opostas, né? Então, ele tem cara de mal, ele tem cara de bravo, mas ele também sorri, ele também se surpreende. E essa última que tava faltando mostrar pra vocês aqui é uma que ele tá bem bravo, bem bravo da Silva mesmo. Então, depois que eu fiz todos esses rascunhos iniciais, essas expressões, eu voltei e fui passando uma linha final ali por tudo, porque eu queria finalizar essas imagens, igual uma imagem que eu tinha aqui de referência, que o, o personagem tá pintadinho, como se ele estivesse dentro de uma animação já, sabe? Então tem ali as cores base dele já estão definidas, separadinhas, e ele tem ali uma leve, um leve sombreamento e alguns efeitos assim, um brilho no olho, alguma coisa no gênero, sabe? Então era isso que eu queria fazer, então aí eu passei uma linha em tudo, depois fui colocando tons base e escolhendo cada uma das regiões do personagem um por um, certo? Então eu fui fazendo quase como a gente faz em animação mesmo, né? A gente não vai... A gente não pinta um personagem inteiro e depois o outro e o outro, né? A gente vai... Diversos frames, nós vamos fazendo a mesma etapa pra, pra que tudo fique mais rápido, né? É igual a lavar louça. Você não vai pegar copo, prato, talher. Você vai todos talhar, todos os copos, todos os pratos, né? Você vai numa sequência organizada. Então aí a gente fez tudo que precisava ser vermelho. <risos> Guilherme, dá até a impressão que você tá se preparando pra tentar fazer uma animação tradicional 2D com esses personagens. Você não seria tão maluco de tentar fazer algo assim, né? Não? <risos> Mas eu, eu realmente, gente, a ideia de fazer isso daqui era, era também chegar no final e poder fazer uma animaçãozinha. Eu tô entrando em contato com alguns dubladores pra ver se eu consigo chamar alguém aí, alguém aí que, pra, pra emprestar uma voz pra esses personagens, porque seria muito maravilhoso ter um, uma trilha de áudio de, de um texto que eu montei aqui pra animar em cima, né? Como é feita a animação original em qualquer uma das situações, né? A voz vem antes, né? A, a, a animação é modelada através da performance do ator, então é o que eu realmente quero fazer, e aí vocês viram ó, eu pintei o cabelo, pintei a roupa e agora botei uma camadinha em multiply pra fazer uma sombra aí, e é mais ou menos esse o processo que a gente vai guiar no final desse board aqui ó, então mais pro finalzinho, a gente tem só o que? A adição aí de alguns efeitinhos, alguns brilhinhos e tal, e aquelas texturas Principais que vocês viram, né? Ah, eu fiz um brush que tinha o padrão Da roupa dele, então eu só fui Clicando ali, rapidinho tava resolvido Aqui ó, esse processo aqui ó <risos> eu fiz o brush ali Aquele imagenzinho prrr, Pintei pra tudo com que é lado Botei uma corzinha aqui nessa minha camada do Multiply Só pra deixar um pouquinho mais variado E aqui tínhamos o nosso primeiro board Com aspecto final de animação Finalizado a nossa, a nossa imagem né, A nossa página Com várias representações dele Eu gostei, só que eu senti que dava pra avançar Ainda mais nesse sentido né, Uma coisa que você vai ver também Em imagens de pré-produção pra animação né? Tem várias imagens do, do Hércules da, da animação da Disney, né, que é uma das minhas favoritas também, me influenciou demais. Eu, eu, eu tô besta de perceber só hoje, depois de rever o filme, que a Hydra era 3D, era um 3D com aspecto 2D naquela época, nos anos 90, É muito, é muito bom, é bom demais, nossa senhora. F -f -f -f Phil? What do you call that thing? Two words! A Hydra talvez tenha algum impacto nesse personagem aqui Guilherme, esse personagem me lembra um pouco o Beetlejuice Foi de propósito? Não Eu só desenhei uma carranca <risos> E ficou igual o Beetlejuice. Tá então a culpa não é minha, tá bom? Eu adoro a animação do Beetlejuice e o filme também. Então, gente, o próximo passo aqui nessa minha trajetória era representar poses de corpo inteiro. Representar como nas animações do Hercules, os personagens em algumas sugestões de movimento, assim, algumas alguns trechinhos animados, né? São posturas que seriam naturais pra esses personagens. E eu também sabia que eu tinha uma missão aqui de representação de brasilidade nessa hora aqui. Poxa, não tem nada mais coisado, mais brasileiro, apesar que o Oriente também é muito conhecido por ficar de cócoras. Mas o caipira, a pessoa mais do interior, a pessoa que trabalha com coisas no chão, né? Então é uma coisa que você vai ver, você vê qualquer vídeo de um pescador mesmo que trabalha dentro de um barquinho, que tá ali, ele, ele, ele, ele, ele tá acostumado a ficar muito tempo agachado. Então ele desenvolve a postura de cócoras, que é uma que preserva as costas e, e mantém ali né, a flexibilidade das pernas para você ficar. Naturalmente e confortavelmente Posicionado dessa maneira eu, eu não consigo fazer isso com muita facilidade Mas muita gente no interior consegue <risos> E aí eu decidi representar ele nessa pose, foi a primeira pose que eu pensei, e eu queria uma coisa mais dinâmica nas outras, assim, um pouco mais explosiva então eu falei, pô, vou trabalhar uma torção aqui no, no, no corpo dele, né, o peito virado para um lado as pernas viradas pro outro vamos ver como é que fica, o que que acontece eu acho que vai, vai dar certo aqui, né, porém eu, eu acabo que vou eu vou remodelar um pouquinho essas poses enquanto as coisas vão acontecendo, né. Nessa etapa aqui eu já tenho a maioria das poses que eu queria, eu só reorganizo um pouquinho elas, e eu falei, pô, tá Faltando aqui uma mais, uma mais belezinha, né? Ali ele tá discutindo alguma coisa, no de baixo ele tá, opa amigo, calma lá, né? Na última ele tá só esperando o tempo passar, na outra ele tá bravo, brigando com alguém, com alguma coisa. E aqui eu sabia que eu, o que, que o cara precisava depois de, de tanto trabalho, né? De, de ficar remando ali a vida toda. Eu sei que precisava, era uma, né? uma cervejinha, era uma cervejinha ali... Um hang <risos> E eu falei, cara, ele tá no momento não formal. Vamos tirar o chapéu da cara dele, né? Acho que vai ficar melhor. E aí depois eu vou fazer as linhas finais em cima disso daí também. E aí é aquele trabalho de ir com atenção, ir com calma. Sabe, assim, esse processo, gente, ele foi muito desafiador, né? Porque a quantidade de desenhos era muito grande. Eu fiz em vários dias, né? Eu separei esse processo em vários dias diferentes pra não ficar maluco. É, fiz o máximo que dava ali em cada dia, mas eu tava tranquilo que eu podia começar ou ter, e terminar uma próxima etapa num outro momento, né? Então eu fui ali tranquilinho, só adicionando os tracinhos, tentando refinar algumas coisas que estavam soltas no, no rascunho e é aquele negócio que você viu na primeira vez eu vou separar ali o formato base usando uma laço tool usando um brush E depois eu vou preencher com todas as cores diferentes Passar aquela camadinha de multiply e tudo mais, né? E ficou mais ou menos desse jeitinho aqui, ó E é desse jeitinho que ficou o segundo quadro do irmão Carranca número 1 um aqui O mais baixinho, o mais, mais arretado deles E você pode ver aí como é que tá a, as expressões, né? O brilho nos olhos que ele tem é, A sombra do chapéu cobrindo o rosto dele São coisas que eu tô muito feliz, assim eu gostei demais, eu sinto que eu me tornei Eu me botei na condição de Usar o máximo que eu conseguia De expressividade, de gestual De desenho, pra fazer esse personagem Fluir aqui, né, com poses Dinâmicas, tem, a gente tem Escorço, tem tudo acontecendo aqui Nesses desenhos e agora ficou faltando fazer o mesmo pro outro irmão Então eu comecei aí criando a primeira série de seis imagens de retratos Com expressões diferenciadas pra ele Fiz os rascunhos, eu queria que essa daí, né, que ele tá de chapéuzinho Eu botei o chapéu nele, ele imediatamente ficou fofo E eu sabia que ele era um grande fofo por dentro, né Então eu tinha certeza que aí a gente ia ter umas flores no fundo Que a gente ia fazer alguma graça pra que ficasse mais bonitinho Essa daí é uma imagem que eu queria ele mais bravo Ele mais, né, soltando ali fumaça pelas narinas, alguma coisa do gênero de longe, o rosto dele foi mais complexo de entender, porque ele tem um focinho, mas não tem, ele tem... é uma cara muito esquisita, foi muito difícil resolver o 3D da cara dele, conseguir reproduzir ângulos diferentes com algum nível de, de consistência, sabe, às vezes eu não sabia, ele tem a massa da bochecha, não tem, ele tem o maxilar ou não tem, é, cada hora saía de um jeito... Mas eu fui assim, descobrindo o que, que dava pra fazer e, e foi melhorando, certo? Depois desses rascunhos, a gente passou pelos mesmos processos que vocês viram aí, pessoal Fizemos os contornos, passamos a linha por cima de tudo Botamos as camadas com cores Fiz ali o, o, a cordinha do chapéu dele, né, que tinha faltado no meu rascunho inicial eu coloquei tudo no final, botamos ali aquela camadinha de luz e sombra e terminamos aqui o nosso primeiro board de expressões deles aí, então você tem ele ali impressionado com uma, uma mariposa Judas, que eu encontrei outro dia, eu falei, vou trazer um inseto que eu vi na vida real aqui, uma mariposinha bonitinha uma, uma cabeça, uma assim, umas asas azuis escuras bonitas, né, e aí uma, uma dele bravo, soltando fumaça pelo nariz, o perdemo do Vedita ali, né, bota o gif do Vedita aí, Matheus, muito obrigado, ó ДИНАМИЧНАЯ <risos> o personagem olhando pra cima Tem ali o um belíssimo Girassol ali com Os com detalhezinhos de anime e tal E ele dormindo todo fofo Com o seu, com, né, com o um negocinho no cabelo pra não, pra não bagunçar, pra não atrapalhar O sono da beleza <risos> E a última coisa que eu fiz, que foi o último Desses processos, esse vídeo já tá longo demais Mas eu tô feliz de trazer aqui pra vocês Pra vocês terem uma ideia de como é que foi, é... Uh, o, expressões corporais do grandão, né? Eu queria ali umas cenas dele carregando um pirarucu nas costas e outras dele, tipo, cocorado também, fazendo alguma coisa ali, limpando um peixe algo do gênero e foi muito divertido, foi muito legal também, assim foi muito desafiador porque eu tive que encontrar referências, né? Então mas se você pesquisar, né? O pirarucu pesca, não sei o que, você vai achar um monte de gente carregando pirarucu nas costas na época é, que eles pescam. E aí eu Fiz questão de usar algumas dessas imagens de referência, depois tive que pesquisar um milhão para fazer a cara desse peixe parecer com a cara dele. Achar imagens de pessoas executando seus trabalhos de forma natural é, na internet é um tanto quanto difícil, né? Mas ainda assim existem algumas fotografias dessas que você olha, nossa, isso daqui é de fato a representação espontânea de uma pessoa... Que, que vive do rio, né, que, que mora perto disso, que vive essa realidade o tempo inteiro, né, no, e, e, e tá, é evidente na, na, no corpo, é evidente na forma que a pessoa se posiciona. A grande conforto numa situação, né, que... Uh, fisicamente pra gente seria esquisita né? Tem uma naturalidade Tem, um, tem, um, tem uma habilidade Muito grande pra fazer essas coisas uh, Porque a vida é dura E exige que você aprenda né? Então é, é, é algo que eu também quis De alguma maneira representar Com esses personagens né? Que eles estão muito adaptados Pro que eles fazem no dia a dia né? Eles estão muito, muito acostumados com isso E aí eu queria ver se eu conseguia Transpor essa naturalidade pra essa leveza porque eles estão fazendo, especialmente por esse grandão aí, sabe? Eu não queria que ele estivesse né, fazendo as coisas, eu queria que ele estivesse só vivendo a vida dele, como se aquilo fosse qualquer coisa no, do dia a dia, sabe? Então aí, botei ele remando, botei ele limpando o peixinho, carregando o piranuto nas costas... E por último, eu também queria uma expressão mais é, diferenciada ali, que nem aquele que foi mais amigável, né? Que aquele da, da cervejinha. Eu falei, e se ele estivesse comendo um delicioso pastel? Hum? <risos> então eu fui fazendo a linha final de tudo como vocês já estão carecas de saber. Coloquei as cores base e finalizei com a iluminação ali, aquela camadinha em multiply. Tudo bem, tentando ser bem simples, mas assim, gente, de longe, é evidente para mim que esse estilo de personagem e a, e a quantidade de detalhes que eles têm, né? Por mais que seja reduzido, se você for parar pra pensar, eles não são tão complexos. Mas eles já são super complexos pra animação. Já seria, assim, muito difícil fazer esses bichos se mexerem com o design que eles têm hoje, né? É, assim, eu tenho algumas simplificações. No cabelo, né? Na, na, na hora de representar alguns detalhes. Né? Eu, não, é, não, é um, não é. É difícil é difícil, animação de qualquer jeito é difícil, e uma animação que né, pré, tem tanto detalhe corporal que nem Mas é o que eu gosto de fazer, gente. Não tem jeito, né? Então eu falei: Ó, ah, eu vou fazer do jeito que eu, que eu acharia que ficaria bonito. Eu adoraria ver um filme animado desse jeito, com esses personagens desse, dessa forma aqui. É um projeto pra portfólio, então eu, eu tomei essa liberdade. Mas faz todo sentido na minha cabeça que pensar, se eu fosse de fato estar tá pensando em fazer, Ó, oh, eu quero fazer um portfólio focado pra character design, pra animação, pra mostrar que eu tenho ideia de como é que pode ser o, o, o visual final de um projeto animado. Eu acho que esse projeto, ele não é. É o melhor nisso, mas também é o primeiro que eu tô fazendo nesse sentido, então eu, eu tô tranquilo em errar no excesso de coisas, né, porque, sinceramente, eu acho que é aí que a maioria da gente, né, a maioria de nós artistas vai pecar mesmo, né, a gente quer que tudo seja gigante, incrível, detalhado, complexo, uou, e, e tem hora pra isso, tem hora que não é pra fazer isso, a gente faz a coloração disso daí, gente, e terminamos essa última etapa aqui desse nosso processo, essas... Uma hora de processo em vídeo aqui que eu passei rapidinho para vocês aqui em meia horinha, mas que me demorou mais de 13 horas para executar e trazer aqui para vocês no canal e montar uma peça nova de portfólio que você pode conferir no meu Artstation, tá aqui listado, olha só, Guidia Freitas, então artstation.com/guidia freitas, você cai lá no meu Artstation, você consegue ver o meu portfólio atualizado hoje com as coisas que eu quero mostrar profissionalmente para o mundo. Galera, esse foi o vídeo das carrancas de transformar o design das carrancas do Rio São Francisco Especialmente, designs que lembram as coisas que foi o mestre Guarani que fez E transformar isso em dois personagens aqui dentro desse universo da, da animação 2D, sabe? De tentar pegar isso e transformar numa peça de portfólio Esse foi o meu projeto que eu desenvolvi aqui Me diga aí se você gostou, se você acha que vale a pena ter mais coisas desse gênero E se você gostaria de ver um teste animado com um grande dublador brasileiro me ajudando nessa missão Eu acho que seria muito divertido Eu vou tentar os contatos aí de, de, de uma galera que eu conheço E vamos ver se eu consigo desenrolar esse negócio Porque eu adoraria trazer isso daqui pra vocês no canal Gente, vocês têm alguma outra referência? Alguma outra coisa cultural que você fala assim Nossa Gui, eu sempre gostei de tal e tal coisa é, E queria muito ver isso como um personagem Como um design de alguma coisa pra animação Se você tem alguma ideia dessas, por favor Deixa aí nos comentários Que ela pode se tornar realidade no posso próximo, ok? Gente, espero que vocês tenham se divertido, foi um vídeo bem... é isso aqui, gente, é isso aqui, certo? É o que eu tô fazendo, né? E você pode estar se perguntando, Guilherme, como é que eu posso fazer alguma coisa desse género? A resposta é, tenta encontrar alguma coisa que foi importante pra você na sua infância, que você ainda não viu nos cinemas, no, no, no, nas histórias em quadrinhos, nos filmes de heróis, né? Pega coisas que você viu em algum lugar e tenta descobrir mais sobre ela, né? Foi assim que eu fiz, eu lembrei das carrancas que me deixavam tão alegres e com vontade de roubar, mas era mais pesado do que eu, porque eram gigantes, né? Feitos de tora de madeira. É, fui atrás, conheci mais sobre a história, vi muitas outras referências aqui dentro dessa, desse livro da viagem das carrancas. E consegui trazer isso para vocês aqui no design, tentando trazer esse elemento da origem delas, dos remeiros, das pessoas que viviam ah, trabalhando com as embarcações, em viagens longas e árduas, né? Então, é, era um pouquinho disso que eu queria trazer, e é um pouquinho disso que eu sinto que se você fizer, você vai encontrar uma forma de conexão muito diferente com os próprios designs com os próprios personagens, com, as, com, com o próprio desenho, com o próprio trabalho, certo? Então, fica aí a dica, a sugestão. A gente se vê no próximo vídeo. Descreva alguma coisa bonita aí embaixo. E a gente se vê lá. Muito obrigado, valeu e... Falou!